Fala aí galerinha beleza isso mesmo como vocês já puderam ver na capa desse vídeo o jogo com Fish Fish ruiu faliu escamou geral Então eu vou trazer aqui para vocês como que aconteceu esse processo esse processo que é inevitável em todos os jogos de nft e a gente vai comentar depois sobre os acontecimentos para ver se dava ou não para salvar isso e por que que aconteceu então Fica comigo até o final do vídeo. Fiz aqui uma coletânea de eventos que levaram ao acontecimento final. Então, começando aqui, lá pelo dia 7 de dezembro, vocês podem ver aqui uma mensagem no grupo do Telegram falando que os desenvolvedores fizeram um saque de 892.500 CoinFish, Fish, né? A moeda CTFT. Isso era para eles fazerem pagamento de salário, pagar massa, pagar servidor, pagar não sei o que, não sei o que, desenvolver jogo, fazer toda aquela firulagem que vocês já conhecem, né? E para isso eles fizeram aqui uma uma melhora no marketplace tal então habilitamos o marketplace após a integração melhorar o background para evitar compra por bots muito obrigado por sua paciência o marketplace tinha se desabilitado eles habilitaram é, dizem que venderam um monte de coisa e essa venda aí de 892 mil foi só pública fora isso teve outras vendas por trás também e aí beleza nisso a moeda já começou a dar um sinal de queda ali porque foi uma venda muito massiva e tava inclusive previsto que iam ter sa vários saques ali ao longo, dos, ao longo dos dias, das semanas. Então algo bem estranho assim, né? Vai pagar tantos milhões de salário, né? E até depois teve uma brincadeira do, do moderador do grupo falando que ele não recebeu salário nenhum. Então ele queria saber para onde foi todo esse dinheiro. E aí seguindo o plano aqui, né? Como a gente comentou, Dia 6 de dezembro eles tinham desabilitado o marketplace porque teve vários problemas de estar tá duplicando o item. Então aconteceu ali que muita gente acabou se aproveitando, fazendo trade de coisas que não existiam, tal. Fez uma bagunçada toda. Então eles desabilitaram o marketplace, ficou lá é, estopado. Você tinha que comprar é, varas para poder fazer a pesca, para poder alimentar os peixinhos porque eles não estavam podendo comprar no marketplace foi bem estranho ficou fechada aí inclusive tá fechado até agora E aí a galera fez o que vendeu tudo que tinha em casa né ficou só ali ao Deus dará para fazer essa essa coisa linda que nem né? entupiu a tela de peixinho ficou até o talo tirando dinheiro à roda aqui né porque obviamente tava tudo funcionando muito bem mas aí aconteceu a derrocada do preço o preço foi caindo caindo caindo cada dia mais chegou a dois centavos chegou a três centavos caiu de um centavo e foi só ladeira abaixo porque o marketplace estava fechado os desenvolvedores ficavam falando que ia abrir que ia abrir não abria e a galera foi saindo foi saindo foi saindo foi saindo e como vocês sabem em qualquer jogo nft que é uma pirâmide ele precisa de mais gente entrando para poder pagar as recompensas das pessoas que estão em cima. Se as pessoas que estão entrando é um ritmo menor, obviamente não vai ter dinheiro para pagar as pessoas de cima. Então, as pessoas de cima começam a sair o quanto antes, retirar os fundos o quanto antes, para não ficar no prejuízo. E é justamente isso que vai acontecendo. E aí, chegou a tal da mensagem ontem do Sr. né? provavelmente um espanhol e também não dá para confirmar e eu coloquei aqui alguns pontos que chamam bastante atenção primeiro ele fala que eles vão seguir trabalhando né então seguimos trabalhando duro aqui no, no jogo mas recordamos que você não deve investir o que você pode o que você não pode perder então ele já deixa claro aqui que é um investimento de altíssimo risco né você não pode colocar dinheiro que você não pode perder e ele fala que que ele é honesto com todos os jogadores que é difícil conseguir que a moeda suba de novo então ele já está aqui dizendo que é extremamente difícil que o jogo se recupere né mas ele também fala que que conseguimos é, chegar mais longe que 95% dos jogos porque durou muito tempo né e durou ali sei lá dois meses então cara é muito pouco tempo na verdade né? falar que durou muito tempo é tá engraçado e vamos seguindo aqui. E aí ele fala que, no momento, eles estão trabalhando em melhores para o jogo, tanto com Fish quanto o próximo jogo que eles vão lançar né, estrategicamente, que é o Klein é, Dog, né? Clean Dog aqui. É, vamos conversar disso mais tarde. Então, e aí ele diz aqui né, que quem quiser ainda está totalmente convidado para participar do novo da nova pirâmide, do novo jogo, né? Vamos dizer jogo. E aí beleza, aí ele continua aqui, que eles vão continuar com a 2 que eles não estão renunciando aqui, mas tem um limite de marketing que eles chegaram, então eles estão falando aqui que não vão renunciar, que estão trabalhando duro, que estão atualizando o jogo, mas que chegou no limite, então não tem mais o que fazer, né? Fica um pouco, é, as conversas não começam a bater, vamos lá. E é, eles estão falando aqui que tem muitos jogadores que estão sangrando o jogo, né? E aí é difícil, por isso que é difícil. E que a gente precisa entender os princípios dos jogos NFT, que é justamente o princípio da pirâmide. Se tem mais gente saindo do que entrando, vai acabar. Esse é justamente o princípio. E aí ele fala aqui, não estou declarando que abandonei. Então, mais uma vez, né? primeiro ele fala que segue trabalhando duro, depois ele fala aqui que é muito difícil que a moeda se recupere, depois ele fala que você não tem que investir o que você perder, depois ele fala que ele está trabalhando com foco no Klein Dog, que é no próximo jogo, depois ele fala que não vai renunciar, depois ele fala que chegou no limite, depois ele fala que você tem que entender os princípios da pirâmide e depois ele fala que não está abandonando. E aí, por último, olha que interessante, ele fala que só um milagre para salvar o jogo. Então, ele basicamente está abandonando, né? Ele fala que hoje, para o jogo continuar e crescer, precisa entrar três vezes mais jogadores do que existem para poder voltar a ser saudável a economia do jogo. Então, basicamente, é um, um sinal de encerramento aqui. E aí, quando essa mensagem chegou lá no Discord, nos grupos do Telegram, obviamente todo mundo que tinha alguma coisa para vender, vendeu. O marketplace ainda estava fechado, ainda está fechado na data de hoje. Quem tinha aqueles 65 peixes aqui não podia nem vender esses peixes para algum desavisado para poder recuperar o dinheiro, vai ter que morrer com os peixinhos aí. E aí foi que foi, a galera fez muito food, obviamente né, com bastante é, sinceridade, né, não teve nada inventado nos foods, e passou um tempinho, ele falou que devido a, a muito food, né, a galera xingando, ameaçando, ele ia fechar o Discord. Então, você vê que aqui, um minuto antes, basicamente, ele fala que não vai abandonar, que vai continuar, que a equipe vai atualizar o jogo, mas é muito difícil, blá blá blá blá E aí, um minuto depois, ele simplesmente encerra o, o Discord e pau no gato, já era, acabou, né, e a gente fica ali já, obviamente... Adeus dará, né? Obviamente, todo mundo já sabe que perdeu. Alguns ainda estavam mandando mensagem, eu acredito, fazendo. Tinha até gente comprando a moeda durante esse momento de queda, porque achou que o jogo poderia voltar e ia pra lua, enfim. E aqui, mais algumas mensagens de um mod, inclusive eu tirei os nomes aqui das pessoas, porque não é a intenção aqui ficar culpando ninguém, porque, obviamente, todo mundo sabe que esses joguinhos NFTs são todos pirâmides. Se você entrou. E você não sabia disso, é uma pena. Agora você já sabe, então se você quiser entrar nos próximos, você sabe que a qualquer momento você pode sair perdendo. Então é bem complicado. Por isso que eu nem quero culpar ninguém aqui, porque todo mundo sabe disso. Quem ganhou, ganhou. Quem perdeu, perdeu. E aí o próprio mod fala aqui, galera, por via das dúvidas, desconecta a carteira do Coin2Fish. É, já é até um pouco mais sério aqui, né? Porque se você deu autorização lá para o Coin2Fish acessar a sua carteira e tal, e alguém mal intencionado pode. Ir usar isso ah, para fazer alguma coisa não né? alguma manipulação até quem sabe tirar algum dinheiro da sua carteira Então o próprio mod desconfiado do projeto já colocou isso aqui foi no discord e eu acho que mandaram no telegram depois então já degringolou 100% né se tinha alguma esperança algum dia de voltar alguma coisa aí já acaba e aí começando aqui o o jogo, o Fish ele tinha ali uma parceria, a gente não sabe se é o mesmo desenvolvedor, irmão, amigo, não sei Mas eles têm uma parceria ali com um outro jogo que é o Raze City E agora tá vindo outro jogo, né o Clean Dog E esse Raze City, o pessoal lá, o desenvolvedor, ele postou também aqui essa mensagem O que aconteceu com o meu parceiro Absal é imperdoável Você o ameaçou de morte, eu não vou permitir isso como você sabe, todos os jogos da NFT têm sua vida útil. Assim como o ResiCity também terá sua vida útil e eu não poderei fazer mais nada para mantê-lo crescendo e ele irá diminuir. Nessas horas, não quero ninguém, mais ninguém, venha me ameaçar, a mim ou a minha família, e eu tente me localizar na vida real. Esse tipo de jogo é por sua própria conta e risco. Muitas pessoas ganham e muitas pessoas perdem. Peço que pare de assediar qualquer pessoa que tentou fazer o seu melhor. Então aqui a gente já tem mais uma vez esclarecido e qualquer tipo de jogo NFT ele é uma pirâmide e ele vai ter uma vida útil a não ser que continue sempre uma crescente de pessoas entrando ou dinheiro externo entrando de alguma outra forma é muito difícil que os jogos continuem dando recompensas porque não não tem não existe dinheiro Esse dinheiro precisa vir de algum lugar e o próprio Desenvolvedor de Raze City, que é parceiro do Coin 2 Fish, já falou que o joguinho Raze City também vai ter uma vida útil. Então, se você tem algum tipo de investimento lá, recupere o seu investimento o mais rápido possível e saiba que a qualquer momento pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Coin 2 Fish. Ele vim a falir e você vai ficar sem o seu dinheiro. Beleza? E aí uma outra coisa para a gente entender como que é a cabeça dessa galera aqui porque aqui eles estão falando né Ah eu dei o meu melhor o joguinho tem vida útil tal tal tal mas eles estavam falando aqui né até na, na própria deixa eu ver se é aqui que eles falam aqueles falam que iam continuar atualizando o 3D em algum momento ah tá aqui ó. É, melhorias no novo mundo 3D e aí eles até soltaram um vídeo do joguinho 3D e tal e a galera obviamente pesquisando achou aqui uma informação desse tal de Polycraft Fishing é um joguinho e eles usaram exatamente esse joguinho esse, essa esse vídeo para divulgar o 3D deles ou seja na verdade eles não tinham esse, esse desenvolvimento esse joguinho eles usaram um vídeo de um jogo que já existe para falar que eles estavam desenvolvendo o 3D dele então já começa a ficar bem estranho se a gente fala poxa o cara tava desenvolvendo o jogo, mas na verdade não era um desenvolvimento, ele tava fazendo, ele tava garimpando aqui um outro jogo que já existe, botou o vídeo lá pra você ver e falar Não, a gente tá desenvolvendo, fica calmo, vai dar tudo certo E veio o tal do Klein Dogs agora O que que essa jossa é? É a mesma bosta, só que em vez de peixe é um cachorro agora E aí a galera já puta da vida com o tal do Absal, foi dar uma olhada nesse cachorrinho aqui que ele colocou, né? para ver se estava desenvolvendo e também acharam o mesmo design à venda né de todo de todo o joguinho que ele está fazendo ou seja ele vai no, nos servidores ali onde vende os designs 3d compra monta um esqueminha e tira milhões de dólares disso daí depois fica se fazendo de santinho dizendo ai tem vida útil Ai desculpa botou a culpa na comunidade né? porque ele falou que a comunidade que, que sangrou o jogo, muita gente tirando e tal, mas ele esqueceu de falar que o Marketplace está fechado desde o começo de dezembro, que ninguém conseguiu vender as coisas para poder sair, então é complicado. Assim. Obviamente, a gente sabe que é uma pirâmide, a gente sabe que tem tudo isso, mas eles aceleraram o processo de derrocado, o processo de finalização de falimento desse game aqui, desse, dessa pirâmide. Ainda tinha gente interessada, a gente viu que sempre tinha gente pesquisando e tal, então se eles quisessem dar uma ajustada na economia, melhorar ali e tal, o negócio poderia seguir, seguir o rumo dele, né? Afinal, tinha gente interessada ali, dava para o negócio continuar mais algum tempo, né? Obviamente um, um dia ou outro ia acabar. Mas eles simplesmente preferiram sacar o dinheiro, né? Como a gente viu aqui, acho que na primeira foto. Então, eles fizeram diversos saques, né? E aí, soma milhões, tá? Não foi pouca coisa que eles retiraram. Por isso que a galera ficou bem chateada, para dizer no mínimo. que ele, inclusive, precisou tirar aqui o Discord, porque começou a receber muita ameaça. E a galera, inclusive, parece que achou ele na vida real, alguma coisa assim. Então, ele está bastante preocupado também. É óbvio, né? É difícil para quem perdeu muita grana, né? Imagina esse cara aqui, né? Não sei se ele conseguiu recuperar o ROI dele ou se ele estava reinvestindo tudo, né? Eu, no caso, eu tinha, eu entrei com dois peixinhos mais simples. Eu nem cheguei a tirar o ROI porque eu estava só é, evoluindo eles tal. Enfim, deixei lá. Mas, ok, né? Eu já sabia disso desde a entrada o Resto City eu já tirei o ROI então tá mais tranquilo lá eu já sabendo disso né eu já tirei o ROI e aí vou deixar lá torar até a hora que cair e a gente vende o que sobrar e pau no gato mas o que eu quero deixar de lembrança aqui é para vocês é que esses carinhas aqui que fizeram Corte City é, Corte City não um fish Resto City e agora o Clean Dog é tudo a mesma laia eles, na verdade, tem vários outros, tá? É um grupo espanhol, então sempre que você entrar num joguinho e ver que é um grupinho espanhol, já tá ligado que é um joguinho de curtíssimo prazo. Pode ser que tenha um hype, que você ganhe uma grana muito boa ali com a valorização, mas recomendo fortemente que você venda tudo durante essa valorização, certo? Porque depois que começar a cair, vai ser ladeira abaixo e fim do jogo porque os caras estão sacando milhões de dólares e eles não vão parar. Enquanto tiver gente comprando essas porcarias, eles não vão parar. Com certeza vai ter muito food agora, a galera vai tentar flopar essa nova versão dos cachorrinhos aí que ele comprou, né? Por quanto aqui? 40 dólares? E aí vai, vai vender para você por 30 dólares, provavelmente cada um, né? Então imagina aí, 10, 20 mil pessoas comprando. E vai fazer tudo de novo, vai durar mais um, dois, três meses, vai acabar, e aí depois ele vai fazer um outro, sei lá, de passarinho, depois vai ter um outro de, sei lá, gato, e vai indo enquanto tiver pessoas desinformadas acreditando nesse tipo de ganho, beleza? Então, espero que você não fique desse jeito, não venda tudo que você tenha para entrar nesses joguinhos NFT, porque... Todos são pirâmides, todos são pirâmides. A conta não fecha se parar de entrar gente. Então, precisa entrar gente com dinheiro novo, senão as contas não vão fechar. E me conta aí o quanto que você perdeu ou o quanto que você ganhou em Quartfish e me conta também se você vai entrar no Klein Dog. Me conta aí, não se esquece de se inscrever no canal e fui!